Beleza, aqui quem fala, Matheus Bom pessoal, voltando à rotina normal Sem falar de Black Swan, sem falar de outras coisas Na verdade, isso aqui não vai ser um react Mas vai ser outra coisa Que vai ser comentando sobre o MV de Aya do Mamamoo Então já vai deixar um like, se inscreva no canal Porque isso é muito importante Não se esqueça, pessoal, não se esqueça De compartilhar esse vídeo para seus amigos Para quem gosta de K-pop Para quem você... Para quem gosta de K-pop, na verdade. Então, bora pro vídeo Bom pessoal, o que eu achei do MV... Do mammo na verdade o Mamamoo sempre entrega tudo, a gente não pode negar isso o Mamamoo sempre é um dos melhores grupos assim, da empresa que dê, dá sucesso assim Eu acho que todos os grupos dão sucesso, mas eu acho que a relevância que o Mamamoo tem no mercado, nos charts É muito boa, tipo assim, Hip foi muito bom e tipo assim, quando lançou Dinga Dinga, Eu comecei do nada a cantar aquele refrão, sabe, começa no meio da música Onde a Ruaça começa a cantar e tipo assim, eu vou comentar hoje o que eu mais gostei do MV de Aya do é A parte mais, mais impactante que eu achei, na verdade, foi quando a Solar solta aquele cabelo enorme, que parecia que ela fez aquele patrocínio de cabelo, sabe, da Pantene. E tipo assim, cara, eu falei, nossa, que cabelo é esse? E eu pensei, nossa, essas mulheres cuidam dos cabelos dela. Nossa, preciso de um cabeleireiro agora pra isso, preciso de um cabeleireiro agora. E tipo, cara, eu surtei, surtei quando ela solta aquele negócio. E também outra parte que eu gostei é quando ela, ela tem aquela franja, franja não, aquela sobrancelha, que tipo assim, eu falei, gente, que original. Eu acho que nenhum grupo tinha usado isso. É, eu acho que desde o K-pop no começo até agora, eu acho que só o Mamamoo usou essa estética da sobrancelha daqui até aqui. Eu acho que foi só elas. Outra parte que eu gostei também foi quando a Ruaça começou a dançar com aqueles dançarinos. com aquele look todo vermelho, todo impactante, toda color. E tipo, cara, ela começou a dançar e eu achei, nossa, parece Maria é, da Ruaça, quando aquele final onde ela tá com um cenário vermelho e ela tá dançando. Cara, parecia muito, muito isso. Tipo assim, ela tava dançando muito bem, muito bem. A Roaça, muitas pessoas falam, ah, por causa do peso dela, ah, ela não sabe dançar por causa do peso dela. Ela é, tipo assim, se dá o melhor que ela pode Ela é, na verdade, ela é uma, dança, uma das dançarinas que eu mais, sabe, mais observo na performance Porque ela sempre é uma das melhores Outra coisa que eu vi também é quando a rain tava com aquela, meio que um óculos um, um óculos que tinha umas esteirinhas, como que eu posso falar? Umas cordinhas, cordinhas não, hum, umas cordinhas no, no olho, sabe? Bem por aqui, é onde tá meu óculos. E tipo assim, cara, quando eu olhei aqui eu pensei Nossa, tá muito, muito Maria tá... Se vocês não ouviram a Kate Perry naquela música onde ela canta tão... Essa, e tipo assim, tá muito, tipo assim, essa parte aqui ó, Ficou muito boa, ficou muito boa mesmo Outra parte que a gente não pode esquecer é o rap Cara, o rap do Mamamoo vem melhorando há muito tempo Eu acho que o rap do Mamamoo é, nunca melhorou, mas sempre se aperfeiçoou E tipo assim, nunca precisou ser melhorado o rap da, da Mon é, Eu acho que o rap dela é muito bom mesmo não, não critico ela, tem pessoas que criticam ela por causa que tal, tal, a personalidade dela Mas tipo assim, o rap dela nesse novo MV em dinga dinga, em hip Tá maravilhoso. o wanna be myself também, nossa, sem comentários. Sem comentários mesmo. E como esquecer também a, quando elas estão dançando com aqueles dançarinos atrás. Não atrás, do lado delas dançando. Aquele refrão maravilhoso, seu lado de cabelo preto. A mão de cabelo loirinho bem curtir. Ela não tava de cabelo curtinho, ela tava de cabelo grande, né? Ela tava de cabelo grande. Hein? O que eu achei. Não, eu não sei se vocês também se perguntam isso. Os idols, eles sempre usam o um cabelo no MV. E depois no outro eles usam outro e eu, tipo assim Ah, eles devem ter gravado aquele MV E gravado aquele depois Então pessoal, vai deixando um like Se no canal, porque isso é muito importante Se vai ficando por aqui Essas são as coisas que eu mais gostei também Muito mais gostei Não tem nada de criticar é, Nada sobre vi Perfeito, mamãe, cinta integra entrega, tudo Então, obrigado por assistir esse vídeo Adiós -se.